It's, it's heavy. What's out? Slightly heavy. Slightly heavy. I guess so. Uh, we pushed that loaf too far back. A Shana sabe mais do que Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge Sempre na companhia do seu parceiro no como dissemos em nosso vídeo de unboxing do console Xbox Series S feito pelo nosso querido Challenger Zef, membro apoiador do canal cujos benefícios você pode conferir logo ali na descrição, não há nada melhor do que comprar ou ganhar aquele videogame tão querido e esperado. Aqui no canal, para produzir um conteúdo com a qualidade mais maneira possível, sempre buscamos trazer para vocês os mais diversos consoles, em especial aquele retrozão tão querido que mora no fundo do seu coração. Mas nem por isso deixamos a nova geração de lado. Nesse vídeo, traremos algo muito maneiro e que queremos dividir com vocês. O unboxing do console de nova geração da Sony, o PlayStation 5. Preparado de uma maneira um tanto escrachada, é verdade, mas feito com muito carinho para compartilhar essa alegria, pois independentemente da marca, o que realmente importa é a diversão que o um novo console pode proporcionar. Então, estou a pipoca! Aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos juntos apreciar a beleza dessa peça de tecnologia de tamanho extra grande produzida com tanto capricho pela Sony, capaz de proporcionar inúmeras horas de diversão com seus games exclusivos simplesmente maravilhosos. Preparados? Ah, e não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? Fala pessoal, então vamos começar o desencaixamento aí do PlayStation 5. Legal? Bom, a caixa que vocês podem ver é bem grande mesmo, né? E vai ser a primeira embora. Crianças não usem um estilete sozinhos em casa, que isso é muito perigoso. Mas se você é uma criança, provavelmente você não vai estar abrindo sozinho o um PlayStation 5, né? <risos> Lembrando que esse aqui é o bundle do Playstation 5 com Horizon Forbidden West. Não, isso é música de Zelda, não pode né? Pesado! Aqui o videogame. jogo e o controle Azul Calcinha da Alegria, vamos lá. O jogo de verdade, né, pessoal, não tem muito segredo, né? é um jogo simples, né? a Sony não é conhecida por ter os, os encartes de jogos e as caixinhas mais bonitas, mas até que essa do Playstation 5 tá bem bonita, né? e esse jogo aqui promete ser sensacional. Então vamos começar pelo Azul Calcinha. A tá falando que é o controle dela. Tá bom. Eu vou ver aqui? Nada. Achei que já ia falecer o controle, mas não. Vamos lá. Beleza. Tem tudo muito bem embalado, né, gente? Então tá aqui. Ai, ah, é bonito, bonito o controle. O DualSense azul, tá? Com os gatilhos sensitivos, tudo. Depois a gente vai ver bastante no Astros Playroom, né? Ah, muito bonito o controle. Muito legal, gostei pra caramba. Né? Vou colocar ele na mão da dona. <risos> e vou tirar o jogo agora. Para começar o ovo de alguém. vamos lá, beleza, muito bonita a caixa dele e igualmente pesada, né? Para quem curte fazer uma musculação, vai estar tá no céu. Lembrando que aqui nós não vamos fazer um unboxing de pilhas, porque eu controlei a bateria, né? <risos> então, vamos lá. Ok, então temos aqui, primeiramente, ó, um controle aqui, não sei. O mais importante, o cabo de força, né, Senão ele não dá para jogar. guia de início rápido manualzinho né que acho que ninguém lê aqui é hum, importante é a base para o console poder ficar deitado ou é não sei exatamente a gente vai descobrir depois na hora de montar e o cabo HDMI né esse cabo vai ficar guardadinho por enquanto temos também agora uma das estrelas do dia DualSense agora controle branco né? e realmente ele é muito bonito eu gosto muito desse esquema do, do direcional digital que lembra o PSP né? eu acho muito legal lógico o PSP é preto né se bem que tem a versão branca também controle bonito pra caramba que vai para as mãos Daí igualmente dona e vamos devolver a caixa o que nós não vamos usar agora Agora vamos pro videogame, né? Cara, ele é pesado. Tá ali. E agora a grande estrela. Aqui o videogame. Olha, confesso que pessoalmente ele é mais bonito do que nas fotos, né? E é um senhor Bitelo, né? Nossa senhora, como é grande esse videogame! Nossa, é muito grande. Bom, pessoal, é isso aí. Na verdade, é um unboxing simples do PlayStation 5. É né, um videogame que a gente estava querendo aí bastante tempo. Vamos trazer para o canal, né, trazer alguns jogos diferentes. Vamos trazer os jogos que tiveram upgrade para mostrar para vocês. E vai ser muito divertido esse gameplay poder estar tá com todo mundo junto aí, tá legal? Ah, pessoal, também como eu já pedi no começo, não se esqueçam de sentar o dedo no like, quem não for inscrito se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado, aí você vai poder saber tudo que a gente anda plantando por aqui, tá legal? E é isso aí, o Retro Challenge fica por aqui. Aguardando vocês no próximo vídeo com mais jogos, novidades, gameplays, tudo feito com muito carinho para vocês, tá legal? Um forte abraço, tchau, tchau.